Pinta o cabelo. Se pinta, você precisa ter cuidados para fazer o que? Manter e realçar a cor. Vou te mostrar um produto que vai te ajudar a fazer isso. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Minha amiga, se você usa tinta no cabelo, seja qual for essa tinta, é importante que você faça o que? Utilize produtos que consigam fixar essa cor. Senão você começa a lavar e ela começa a desbotar, e ela começa a deixar o cabelo opaco, sem brilho. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar a tintura, ela ficar aonde ela tem que ficar. E uma das feiras que eu participei, eu recebi da Plankton um kit de shampoo e condicionador. O chamado Color Care. Esse Color Care, ele é da linha Home Care. Você pode estar utilizando em casa. E a Plankton... Ela preparou esse produto, tem o shampoo e o condicionador, e eles possuem vitamina A, E e proteína do arroz. Então, a opção é muito boa para que você possa estar tá segurando vitamina A, vitamina E. Claro, evidente que a gente precisa disso, o cabelo está sempre precisando, a gente perde tudo quando usa tinta, a gente perde tudo quando faz uma, uma coloração. Né? A gente tá colocando carga de química, não tem jeito. Então, vamos falar sobre o produto? O produto, ele vem nessa embalagenzinha aqui, ó, que é uma gracinha, ela é super prática, pequenininha. Ela é bojuda, né? Ela é super prática, ela vem com 300ml. Tanto o shampoo quanto o condicionador, você faz a identificação pela tampa, né? Você sabe que o condicionador é uma tampa de rosca e o shampoo, ele tem essa abertura superior não ocupa muito espaço no banheiro sabe que né mulher bota tudo no banheiro enche bota é troço então ele é pequenininho é compacto a embalagem é uma embalagem toda em vinho com essas letras em prata todas as informações estão aqui atrás modo de usar para que serve validade então assim é um produto que não tem um, não tem um cheiro assim bom tá ele não é cheiroso ele não é perfumado ele lembra um cheirinho de remédio. Como se fosse um cheirinho de remédio, tá? Mas não fica no cabelo e também não incomoda, não é fedido, mas também não é perfumado. Isso é o shampoo que eu tava olhando. O condicionador, ele já tem uma consistência bem... Ele é bem firme, sabe? Ele, ele é ruim de sair, você não consegue virar assim, ele não sai, você tem que socar. Assim que eu fiz a retirada da tinta... Eu apliquei o shampoo e condicionador. Olha só, eu fiz a gravação, mostrei tudo direitinho. Dá uma olhada como é que eu fiz. Então, eu vou dizer o que, que eu achei desse produto. Olha, o shampoo, ele lava, lava mesmo, tá? Ele retira tudo, ele retira tudo. Você sente que o cabelo, conforme você vai lavando, é possível você passar a mão entre os fios não fica duro, não fica aquela coisa presa. Mas em compensação, depois que você vai retirando, que você termina de fazer né, a espuma e lava, ele não espuma muito. Mas depois que você lava e que você tira, você percebe que o fio saiu tudo. Ele tira tudo. Você percebe que ele tem um poder de adstringência boa, sabe? Aquela... Que chega a fazer barulhinho no fio, mas o fio não fica áspero, não fica seco, mas ele fica limpo. Já o condicionador vem na proposta de deixar o seu cabelo derretido. Aí, olha, é derreter cabelo. E antes de você tirar ele daqui, querida Você tem que fazer a força Porque ele é duro Ele fica aqui dentro E você soca, soca Você deve ter visto aí Que eu soquei pra poder conseguir tirar Dificilmente você consegue ver um condicionador assim A maioria do condicionador ele é mais molengo, né? E aí a hora que você aplica Que o shampoo limpou Que você põe o condicionador Ele pega tudo O cabelo fica molinho Fica uma delícia Então é incrível eu adorei adorei estar tá utilizando esse produto ele é muito bom com relação a, a, a segurar a cor eu acho que ele ajuda nessa coisa de você ter o cabelo mais tratado essa vitamina a essa vitamina é e, e a proteína do arroz eu acho que eles fazem essa essa esse enluvar dos fios então fica muito bom meu cabelo, tem uma aceitação muito boa com esse produto. Um ponto negativo que eu acho que não é legal é, é justamente o perfume. Perfume é lerque, né? Poderia ser mais gostosinho. Digo que não inviabiliza a utilização de forma nenhuma. Afinal de contas, a gente tem que se prender ao efeito. A gente tem que se prender àquilo que realmente funciona. Então, funcionou. Na hora, quando eu ganhei, eu abri e falei assim, hum... Gostei, não. Mas, na hora que eu usei, eu falei, opa, nem sempre tudo que é cheiroso vai funcionar, não é mesmo? Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, tá esperando o quê, mulher? Se inscreve! Vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40. E saber de todas as novidades. Ative as notificações para você receber uma mensagem no seu celular assim que sair novidade no canal. Você vai saber, vai ser o primeiro a saber. E aí, vem assistir. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.